Boa noite aos vereadores, aos nossos servidores, a todos que nos acompanham em vossa residência sobre a transmissão online da nossa Câmara Municipal. Eu declaro aberta a vigésima sessão ordinária de nossa Câmara Municipal e passo a palavra ao vereador e primeiro secretário da mesa, Alexandre Augusto Nascimento, para trabalho da leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhores vereadores, os nossos funcionários, o Daniel, a Luciene, a Lucinéia. Estarei agora fazendo a leitura da ata. Ata 19 da sessão da Câmara Municipal em regime ordinário correspondente ao terceiro período do primeiro bienio da mesa diretora da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná a Câmara Municipal de Barra Jacaré, Estado do Paraná, instalado na Rua Rui Barbosa, 98, Centro, às 19h27, minutos do dia 11 de 6 de 2018, sob a presidência do vereador Jorge João Pereira Filho e secretariada pelo vereador e primeiro-secretário Alexander Augusto do Nascimento, e a presença dos demais vereadores Léo Zanáteres, Beto Garcia Antunes, Edalberto Alexandre Goulart, Isael Dutra, Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos e Wagner de Freitas Aguiar, e dos servidores Daniel, Edneia Maria Camilotti e Luciene Regina da Silva. Antecedendo a abertura da sessão, foi proferida uma oração em ação de graça. Após isto, o presidente e vereador Jorge João Pereira Filho veio a desejar boa noite aos vereadores, servidores e às pessoas que vêm assistindo nossas sessões pelo canal da Câmara Municipal na internet declarando em seguida aberta a sessão em regime ordinário na sala de suas sessões Antônio dos Santos Neto. Passando após a sessão ao seu expediente normal e os seus trabalhos ao vereador e primeiro secretário da mesa, Alexander Augusto de Nascimento, onde inicialmente veio a desejar boa noite aos presentes e às pessoas que nos assistem pela internet, realizando como primeira leitura termo da ata da sessão ordinária anterior de 4 de 6 de 2018, que passada ao plenário para a única discussão e votação, dispensada a sua discussão, é apresentado para sua votação, sendo aprovada por unanimidade de votos dos vereadores ao plenário, e assim declarada aprovada pelo presidente e por ele e pelo primeiro secretário assinada. Retornando aos trabalhos, o presidente veio este a realizar como segunda leitura o projeto de lei 20 de 6 de 8 de 6 de 2018 do Poder Executivo, protocolado em 11 de 6 de 2018, dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial nos valores de R$ 646.448,45 no Orçamento Municipal de 2018, objetivando a realização de obras de pavimentação asfálticas nas ruas Antônio dos Santos, Rua dos Estudantes e Rua do Loteamento Nova Aurora, requerendo ao Poder Executivo a sua tramitação em regime de urgência. Entendendo a presidência um projeto de suma importância, veio encaminhá-lo em mesma data para assessoria jurídica, onde também, em mesma data, expediu seu parecer favorável para que nesta sessão pudesse ser encaminhada as comissões, vindo após sua leitura o presidente a encaminhar o projeto de lei 20 de 2018, para as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento, obras e serviços públicos, requerendo, se possível, a emissão de seus pareceres para que na próxima sessão possa apresentá-lo a sua primeira deliberação. Não havendo nada mais ser tratado no expediente, veio o presidente a declarar encerrado. Prosseguindo os trabalhos, o presidente veio a passar a sessão para sua ordem do dia, constando em sua pauta desde a sessão anterior com o projeto de lei 16 de 2018, requerendo autorização legislativa para alteração dos anexos 2 das leis municipal nº 564 de 2015 e 627 de 2017 e 664 de 2018, aumentando o número de vagas do cargo de monitor de alunos no quadro de pessoal da Prefeitura de 5 para 6, Passando para a sua discussão e votação, na sua fase de discussão, os vereadores vieram a dispensar suas discussões, por já ter apresentado na sua primeira discussão. Apresentado para a sua votação, veio a ser aprovado por unanimidade de votos e assim declarado aprovado pelo presidente, que informou que dentro dos prazos legais será encaminhado ao Executivo para a tomada das providências necessárias. Antecedendo o término da sessão, o vereador Alexander Augusto do Nascimento, dirigindo a palavra ao presidente da Câmara, veio requerendo verbalmente que, após as verificações das legalidades administrativas e financeiras, a Câmara venha adquirir um equipamento para exibição de imagens através de telão a ser instalado no interior da Câmara, para demonstrações de imagens quando necessária nas sessões, onde será de muita valia. O presidente lhe respondeu dizendo que estará analisando o bom pedido do vereador, não havendo nada mais ser tratado na ordem do dia. às 20 horas e 50 minutos o presidente veio a declarar encerrada a sessão, da qual por mim secretário executivo foi lav lavrada e na próxima sessão será apresentada ao plenário e uma vez aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário da mesa. Obrigado, secretário. A ata está em sua discussão e aprovação. Sem nenhum manifesto, eu declaro a ata aprovada. Ainda no nosso expediente normal, temos o projeto de lei de número 021 de 2018 de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial de outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente de exercício financeiro um crédito adicional especial no valor de 300 mil reais com a seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos. Departamento de Obras Públicas no valor de R$ 300 mil. Reais. Todos os vereadores, em conta na mesa deles, o projeto de lei está lendo a justificativa do projeto. Estamos enviando a esta organizada Casa de Lei o projeto de lei Decredicional Especial de número 021 de 2018, de 15 de junho de 2018, com a finalidade de obter autorização para a abertura de novas dotações orçamentárias. Este projeto de lei visa criar dotações para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, para atender o projeto de aquisição de caminhão com tanque-pipa. Para dar a cobertura do crédito especial, será utilizado o valor de R$ 285 mil, com excesso de arrecadação prevista dos convênios estaduais da fontes 785 e anulação de dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 070001 traço Departamento Municipal de Agricultura e Serviços Rurais 18.541.0010.1006 Aquisição de terreno para gestão ambiental 03890-4.490.61.00.00-00-000 Aquisição de imóveis 15000 reais. Ressalta a importância desse projeto dado que os recursos estaduais serão repassados somente após o procedimento licitatório, que necessita das dotações orçamentárias previstas no referido projeto de lei. Barra do Jacaré, 15 de junho de 2018, Adalberto Freitas Aguiar, Prefeito Municipal. Então, não, o projeto de lei 21 recebeu o parecer favorável do nosso jurídico, do Legislativo, e o projeto de lei, ele vai para a Comissão de Justiça e Redação finanças, orçamentos e obras e serviços públicos. Chegou para nós aqui um, um Ofício do prefeito Mas antes desse de prefeito Só vou estar lendo aqui, já foi lido Há um mês atrás os vereadores Só para nós ter uma Só relembrar É protocolada sobre o número 8437, no requerimento 03-2018, da Câmara para o Prefeito Municipal. Recebido lá dia 15 de maio de 2018, deve ser a servidora Luísa. Que viemos, os vereadores Jorge Pereira Filho, Isael Dutra, Edalberto Alexandre Golarte, Alexandre Augusto Nascimento, Lisberto Garcia Antunes e o vereador Leozanato, requerer... Vimos por meio deste requerer com urgência a cópia do contrato desse município firmado com a empresa Sanepar, fornecedora de serviços de água e esgoto. Só estou lendo aqui, vereadores, porque é, chegou para gente aqui o ofício 155 do Executivo, é, sobre o requerimento 03-2018, que é esse que eu acabei de ler aqui. Senhor Presidente. Cumprimentando cordialmente pelo presente, encaminho a vossa excelência, a cópia do contrato com a Sanepar para prestação de serviço público, de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ante o exposto, renovamos nossos votos de estima preços atenciosamente o do Alberto Freire Zagano. Então está aqui né, o contrato. Eu, o vereador de volta, tivemos lá semana passada. Aí, mais um, vou ler aqui. No dia 12 de junho de 2018, agradeço aí ao presidente da regional da Sanepar, me ligou, éramos 10 horas da manhã, às 12, 16 horas e 30 minu, 32 minutos, do dia 12 de junho, convidando para nós estar lá dia 13 de junho de 2018, juntamente com o prefeito e um o pessoal da equipe da administração, para assinar o convênio. Então, estou né, lendo porque o contrato, a cópia está aqui, o prefeito mandou. Eu fui lá saber, o vereador Edval estava lá, encontrei o vereador Wagner lá, e eles disseram para mim, o, o, o engenheiro me respondeu, eu fui lá cobrar sobre a cópia do contrato, porque já fazia um mês que a gente tinha protocolado esse contrato, o pedido lá, e eles não mandaram para nós a resposta de nada. Aí eu fui lá requerer deles lá saber, porque o prefeito ia indo no outro dia de manhã já, já ia aquela tarde para lá para assinar a cópia, do, o contrato com a Sanepar, e nós aqui vereadores que tínhamos pedido com urgência lá para o executivo, ainda não tínhamos, não obtínhamos nenhuma resposta ainda da cópia e eles me informaram que simplesmente veio uma minuta de lá, eles observaram e viu que estava tudo correto, mas não mandaram para a gente nada aqui agora, está aqui, né, eu passo a todos os vereadores, vem em nome do presidente e demais vereadores, a cópia do contrato, que esse vereador hoje, já está assinado lá o, o contrato pelo prefeito, então, 30 anos, é, até eu conversei com o prefeito, mas a gente não teve conhecimento desse contrato, prefeito. Aí ele falou, não, vereador, chega lá, se tiver alguma coisa irregular lá, a gente vai fiscalizar. Mas um contrato desse, aqui, desse tamanho aqui, chegar na hora, duvido se alguém ia falar, não, ô, o contrato está com problema, não é assim, não vamos assinar, entendeu? Então, está é, aqui o contrato, se alguém quiser fiscalizar, acompanhar as obras que estão tá aqui, rezando no contrato, está aqui para o vereador. É uma pena que não veio antes, né uma minuta aqui, uma cópia aqui, para a gente poder... É, acompanhar mais com tempo sobre, antes de assinar o contrato de repente, às vezes alguma conversa com os vereadores tivemos na audiência pública mas a gente não sabe se está tudo aqui que foi ouvido e falado lá naquela audiência mas fica aí, estou falando porque a gente pediu a cópia infelizmente mandaram a resposta para a gente depois que assinaram o contrato lá com a companhia, né então acho que hoje já não cabe quase mais o que fazer, né, depois que o prefeito deu a canetada dele lá, vai ficar do jeito que está aqui, espero que que seja realmente feito, concluído o que se prometeram aqui para o município de nossa cidade, para o nosso município, e fica à disposição aqui dos demais vereadores. Dando continuidade à nossa sessão, e já passando para a ordem do dia, temos o um projeto de lei de número 20 2018, uma abertura decretacional especial nos valores de R$ mil R$ 448,45 na Lei orçamentária de 2018. O projeto, né, eu agradeço as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Deviação Viação, Obras e Serviços Públicos, que seus pareceres, né, favorável ao projeto. É um projeto do assalto. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos, Departamento de Obras Públicas É o assalto aqui da pavimentação Rua Antônio dos Santos E Rua dos Estudantes né? Então agradeço As comissões que quiseram aparecer O projeto de lei ele vai para a sua primeira discussão Vereador Edalberto é, Boa noite a todos Boa noite aos Aos nossos servidores Aos ouvintes aí Que estão nos ouvindo Em sua casa é, quanto ao projeto é um projeto de lei crédito adicional especial né com a finalidade de obter autorização para abertura de novas dotações orçamentárias aonde vai ser feita aí é, os asfalto aí na rua Antônio dos Santos e na Vila do Aurila, em cima lá Vila Aurora né é realmente é preciso mesmo, né? Está sendo tá, tá sendo feito esse asfalto lá, que os moradores já vêm pedindo há tempo e também, né? Acontecendo esse asfalto aí, quem sabe é, o prefeito vai poder estar tá atendendo aí o, alguns dos requerimentos meu que foi feito aqui por essas ruas lá na rua lá da Aurora lá, a rua São Paulo, aonde o ano passado já passei um requerimento pedindo para o prefeito tomar uma providência lá de uma água que fica empoçada lá fica esverdeada até criando bicho lá moradores teve que né pegar um chadão cavucar lá tirar essa água que diz que não podia mexer antes de tá, antes de asfaltar lá que ia fazer um serviço só Então Tempo passou, né? já vai completar aí um ano e meio. E parece que vai acontecer esse solta aí. Também aqui na rua Antônio dos Santos, onde foi feito um requerimento. Eu, o vereador ali, Alex também passou um requerimento também para, para um redutor de velocidade ali, iluminação. Quem sabe agora, né, com esse projeto aí, quem sabe veio aí meio atrasadinho, né? Vamos ter que fazer aí do uma forcinha para estar tá aprovando aí, que o projeto muito em cima da hora, não sei porquê, não dá tempo de, né, poderia pedir aí uma informação do projeto, mas se for o caso de pedir, vai atrasar aí o prazo, vamos acabar perdendo aí, né, o direito aí, o, os valores aí que é preciso para estar tá fazendo aí esse asfalto aí. Mas, é, por enquanto, é só aí e vamos torcer para que dê certo. Até mais. Com a palavra, o vereador Elisberto. Boa noite, vereador, nossos funcionários, né? quem ouve em casa. Esse projeto é muito importante, né? É uma, um asfalto que vai sair e é melhoria para a cidade. Muito obrigado. palavra, vereador Elsonato. É Boa noite a todos, os vereadores, aos funcionários da Câmara, os nossos ouvintes. Sobre o projeto, parabéns ao prefeito por ter é, conseguido essa verba né? asfáltica e que faça um serviço bem feito que muitas vezes aqui na Barra veio verbo para asfalto veio para tantos metros como quiser aumentar para fazer mais rua, ficou uma porcaria, uns par de asfalto aí, se vir para fazer tantos metros de asfalto, concluo aquilo ali que fica um serviço bem feito e parabéns ao prefeito que conseguiu a verba aí se Deus quiser vai dar tudo certo a palavra o vereador Valdo Boa noite a todos Boa noite aos ouvintes de casa Esse projeto Ele faz tempo que a gente estava esperando aí O pessoal Que mora ali nessa rua do Antônio dos Santos ali. Muita poeira, muita dificuldade Eu acredito que agora vai sair Esse asfalto Mas nós vereadores nós temos que acompanhar Muitas obras do município Para que não fique Daquele jeito que o vereador falou ali vem o dinheiro para investir é, é para fazer tantos metros de asfalto e eles aumentam para depois ficar ruim, que nem ficou ali naquela rua jacarezinha. então eu acho que nós vereadores temos que acompanhar também, porque tem muita coisa do município acontecendo aí e falha a nossa vereadores viu? tem que correr atrás e tem que fiscalizar porque o serviço nosso é fiscalizar e o nosso município não está fiscalizado conforme precisa, então eu faço apelo dos vereadores, aí, tem que procurar correr mais um pouquinho aí, só isso uma palavra, o vereador Edmar. Boa noite a todos, os vereadores, servidores. É, eu acho que cada gestor que por aqui passa, né? Deixa uma prefeitoria e não está sendo diferente, o Beirano está correndo atrás. É uma conquista grande, um asfalto para esse povo aí. E falo das palavras do, do Edivaldo, o, as minhas, né? Que tem que fiscalizar mesmo, tem que ser, o serviço tem que ser bem feito, vai passar carinho pesado. É isso aí. A palavra, vereador Wagner. Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, aos servidores hein? e a todos que nos acompanham nas suas residências. Quanto ao projeto, eu acho que é um projeto de suma importância, porque vai beneficiar, vai beneficiar na realidade várias pessoas aí, os moradores do Nova Aurora aqui, da continuação do Antônio dos Santos, a Avenida dos Santos ali. E parabenizar, parabenizar a administração pelo projeto aí, pelo. Pelo, pela conquista, né? Sem, sem mais discussão. A palavra vereador Alexandre. Mais uma vez, meu, boa noite aos vereadores, aos, as pessoas que estão nos seus lares nos assistindo. Isso é muito importante, estar tá acompanhando o trabalho dessa Casa de Leis. E, como o presidente leu aí a, a respeito da dessa concessão da Senepar, presidente, só queria falar um pouquinho antes de comentar sobre o projeto de lei, que esse contrato vinha sendo cobrado aqui né, da Senepar até para o próprio prefeito que hoje está atuando que a Senepar estava aí sem concessão há muitos, ficou mais de um ano e pouco sem concessão e foi uma cobrança aqui do, do prefeito atual aqui quando aqui estava nessa casa de lei é, realmente era necessário não podemos, a gente não tinha como ficar sem um contrato porém lamento um pouco por nós, vereadores, não poder participar. Porque a Sanepar não é só uma cobrança minha aqui, acredito que de demais cidades, eu estou vendo até um deputado entrou na Casa Civil lá com requerimento, lá, e mostrando a sua indignação da Sanepar baixar o mínimo de água para 15 mil litros e manter a tarifa de R$ 32,00. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível, eu acho que nós vereadores deveria juntar com esse deputado lá, que eu não, não tenho muito conhecimento, mas estou vendo que ele está lutando por uma bandeira, não só daqui do município, mas do Paraná todo. Que esse preço da água da Sanepar é abusivo, está aí para todos ver. Eu acho que é uma das águas mais caras que a gente se encontra. Já procurei em Itabaracá, Samai, outros aí. São preços acessíveis, porque nossa cidade aqui é difícil. O pessoal aqui, a gente vê que emprego, não, não é fácil trazer uma empresa para se instalar aqui, então tem essa dificuldade. Então, queria que os demais vereadores juntassem comigo para a gente também rever isso com a Sanepar. O contrato está aí, não estou aqui para criticar, mas para a gente achar soluções. Porque tem alguém lá em cima, lá, que tem um poderes maiores que o nosso, que também já está vendo. Então, a gente pode juntar, unir é, forças, não só nós, como as outras câmaras também de nossa região. E sobre o projeto de lei, presidente, às vezes a gente comenta, igual o vereador falou ali, talvez você vai fiscalizar, você acaba sendo chato. Você vai cobrar, você acaba sendo visto de uma forma, você acaba sendo ignorado. Talvez você vai pedir alguma coisa e não é atendido, mas eu não vejo por aí. Porque a casa de lei aqui é lugar de a gente discutir, é um lugar de a gente comentar. Há poucos dias mesmo, quando eu fiz um requerimento pedindo para que iluminasse a Rua dos Estudantes, talvez eu fui mal entendido. Mas hoje, por que, que a gente está ganhando esses recursos na Rua dos Estudantes, na, na Rua Antônio dos Santos? Porque lá tem uma alicerce. Lá foi feito galerias, lá hoje está apta a receber as obras do governo do Estado, governo federal, onde ajuda o prefeito municipal hoje. É que eu disse lá atrás, o que é feio hoje se torna bonito amanhã, com trabalho, buscando... A Câmara, fazendo o papel, quero agradecer aqui, parabenizar a doutora Júlia, o presidente Jorge. O projeto entrou a semana passada, na segunda, o presidente não segurou o projeto. A doutora Júlia deu o parecer. Aí que eu quero dizer... Uma vez eu disse aqui, nessa casa de lei, muitos vereadores aqui ainda não estavam presentes, só queria lembrar, talvez é até chato a gente ficar falando de outra legislação, mas como o vereador Edmar disse, é uma sequência, um, vereador, um prefeito faz e vai deixando a semantia para o próximo, porque ninguém é eterno no poder, o poder passa. Só que quem está aqui tem que procurar fazer bem feito. Um dia eu disse nessa casa de lei, quando o atual prefeito passou um regime de urgência para tramitar em plenário, para ver se os vereadores queriam que fossem urgente ou não. Eu achei um absurdo. Mas todos votaram. Graças a Deus, todos votou E passou para o regime de urgência. E hoje, como o nobre vereador Edalberto disse, se a gente fosse pedir alguma informação do projeto, a gente perde o prazo pela a lei eleitoral, que no dia 7 encerra. Porque hoje a gente está fazendo uma abertura de crédito. E na legislação passada... O presidente está aqui viu muitas vezes o atual prefeito, quando o, o gestor anterior pagava uma abertura de crédito na Câmara, talvez ele ia nas fontes procurar saber se lá já estava o dinheiro. A gente está aqui hoje votando uma abertura de crédito, não é, senhor presidente? Então, parabeniza a Câmara, parabeniza os vereadores das comissões, por não hesitar em dar esse parecer O prazo está curto, mesmo assim o prazo está curto Se a gente tiver uma licitação deserta aí, complica tudo E também, eu vi numa Câmara passada A gente ter que se humilhar aqui para fazer cinco votos E há poucos dias, quando o prefeito esteve numa rádio aqui em Andirá Um radialista lá chamou a Câmara, uma oposição burra Não sei se os demais vereadores ouviram Mas isso me chateou até pedi para o nobre presidente, pedir uma cópia, que esse locutor está equivocado, ele não sabe o trabalho da Câmara de Vereadores de Barra de Jacaré. Quando ele citou que a Câmara é burra, ele não sabe a realidade da Câmara. Onde até agora, acho que nós estamos no 20 projeto, se não me falha a memória, presidente? 21º. 21º? Todos os projetos foram aprovados. Alguns a comissão pediu prazo, que está dentro dos trâmites legais mas votou a favor. Todos os projetos. Então, a Câmara não está para atrapalhar. Como agora? A gente sabe o benefício que vai trazer esse asfalto. Sem a luta do prefeito que é para conseguir. Não é fácil. Antigamente eu vi aqui todo mundo falando que o, o, os maquinários do PAC-2 eram para todas as cidades. E não é realidade, é outra. Tem que levar bons projetos. A gente vê aqui, ó o engenheiro, uma luta... Tem que viajar, tem que apresentar, e bons projetos. Por isso, torna realidade. E se tiver uma Câmara que não pense no bem-estar da população, mata o Executivo. Como esse projeto. Entrou na segunda... Eu acho que é unânime isso, meus vereadores. Eu acho que isso é unânime nessa Casa de Lei, do projeto é entrar no dia, o jurídico dar o parecer jurídico... O presidente passar para as comissões, os vereadores dá o parecer. Isso é pensar no povo. Isso, infelizmente, eu não vi na legislação passada. parabenizo essa casa de lei. Porque eu achei um absurdo. Até devoluções de valores da Funasa, vereadores votaram contra, que é um trâmite mais correto do mundo, que é devolver os valores que não é do nosso feitio usar. Mas sou favorável ao projeto, sei o tanto que vai beneficiar. É... Não quero assim, ser egoísta também, quero exaltar o trabalho do Executivo por buscar e ter essa Casa de Lei aqui consciente como é. Parabenizo todos os vereadores e o presidente pela hombridade de passar a tramitar esse projeto. No mais, que vire realidade e que venham os benefícios para a população. Obrigado, vereador. projeto de lei 20 de 2018 vai para a sua primeira votação, vereador Adalberto. Aprovado. Vereador Isberto. Aprovado. Vereador Zanato. Aprovado. Vereador Divaldo. Aprovado. Vereador Dilmar. Aprovado. Vereador Wagner. Aprovado. Vereador Alexandre. Aprovado. O projeto de lei 020-2018 de autoria do Poder Executivo foi aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes ao plenário. E já alertando, conforme combinado, não por uma questão de combinar e nem prometer... E sim, como o vereador Alexandre acabou de dizer, é uma questão de, é, de comprometimento. Qualquer gente qual que eu disse semana passada, sobre o dia da nossa posse, que fomos eleitos para trabalhar para o município, visando o bem comum para todos. Então, essa Câmara é, fica já marcando uma reunião extraordinária para quarta-feira, às 19h, para deliberar matéria sobre esse projeto 20 para que a gente possa estar já, é, no outro dia, já protocolando lá na, na, na, no Executivo para que eles possam tomar as, providas, as providências cabíveis. É, e antes de encerrar a sessão, é, quero dizer aqui ao vereador Alexandre Augusto Nascimento, sobre o pedido dele né, verbalmente na sessão passada de um jet projetor, vereador, é, eu quero te dizer que essa presidência já encaminhou, os trabalhos ao setor, setor de licitação para que venha tomar providências e a tomada de preço para a aquisição do projeto projetor seu pedido para essa Câmara Municipal. Então fica aí, já está passado, e se Deus quiser, logo, logo, a Câmara já estará adquirindo esse equipamento. Eu agradeço a presença de todos os vereadores. É, só agradecer, presidente, por ser tão rápido e ágil, né? Esse pedido eu sei que só vai trazer benefício mesmo, assim como a tribuna, acho que já está em andamento também, né? É, só queria dizer, presidente, que na quarta-feira, eu, quando eu fiz uma cirurgia no joelho, eu fui obrigado a pedir segunda chamada na faculdade, que eu estou cursando em Cornelio Procopio, e perdi a prova naquela ocasião. E, e a prova, eu tenho que ir na faculdade todas as quartas. Então, essa prova que eu perdi... Está agendado agora para quarta-feira agora. E como eu já perdi uma vez, eu não posso perder, que daí eu já reprovo automaticamente. Então, se for na quarta, infelizmente, eu não vou poder estar presente. Só Sim. isso, presidente. Sem problema nenhum, vereador. Fica aí é, sua justificativa. É, se Deus quiser, da mesma maneira, a gente fará a reunião. O vice-presidente está em viagem, também não poderá vir. E eu peço aos outros vereadores que venham para dar acordo para que a gente possa estar votando esse projeto de lei do Executivo, para que eles tenham pressa lá. A gente sabe da realidade deles, a gente tem o conhecimento como que anda as coisas. Então eu peço aí a presença de todos os demais vereadores para que nós possamos ter coro suficiente para estar votando esse projeto de lei e que Deus nos dê saúde para possarmos estar aqui na quarta-feira. É, eu agradeço a presença de todos os vereadores, aos nossos servidores. Uma boa noite a todos, aqueles que nos acompanham em vossas residências. Uma boa noite e uma boa semana.